Agora nós vamos dar outro comando para ele aqui, é o seguinte, ele achou que tinha duas. Agora, Peno, você vai achar a caixa que tem três palitos, você só vai rodar nela. Não rodou na primeira. Deixa eu acertar aqui, sair fora aqui não vai dar sombra. Não rodou na primeira. Deixa eu acertar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 Tá tão forte que tá quase que não é né? nada Tô vendo uma... Vamos ver a Vamos pra outra Tá bem não ver a... Tá quieto Vamos na última tá reagindo para rodar tá quieto então agora nós vamos a última caixa Aqui tá. Hã? é a número 5 né? agora vendo você só gira na caixa que tem cinco palitos então, vamos abortando, primeira a caixa